Luiz, perguntando do futuro da Amazon, é, a Amazon pensa em seguir regras mais regionais comparado aos outros marketplaces. Eu acredito que ele está falando é tipo a reputação, algumas coisas, ou a Amazon pensa nas regras delas mesmo, até frete, essas coisas. Porque o pessoal às vezes não se adapta, né? Embora a gente está falando que aprender a jogar o jogo é, a gente tem bastante vantagem. Mas aí ele está falando se, se a Amazon olha para o Brasil, e aí eu, eu já te digo que ela já flexibilizou algumas coisas comparado ao mundo, mas o Luizão deve conhecer mais ainda do que eu. É, e eu digo assim, eu não sei exatamente qual foi o ponto que ele quis falar de regionalidade, mas eu acho que volta aquele ponto que a gente estava falando. A gente, como eu estava usando o meu exemplo de caneta de Curitiba, a gente já faz com que os negócios regionais que estão mais perto do cliente é, e ter um, vão ter um prazo mais competitivo para ele, tem uma probabilidade, por ter uma entrega melhor, de, de fazer essa conversão melhor regional. Então, sim, a gente já tem algumas estratégias regionais nesse ponto. Não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer, mas a gente tá, tá trazendo tem essas pontos, esses pontos estratégicos, sim.